Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo Promoção na final da NBA Segundo jogo entre Golden Station versus Boston Celtics Primeiro jogo, Boston Celtics venceu E vamos ver três promoções aqui na NBA Começando da pior para melhor Na minha opinião aqui, destas três A pior aqui é da Campo Badge. Não a pior, a menos melhor, vamos dizer assim Ela oferece R$18,00 a cada cesta de três pontos marcado no jogo Para participar aqui, a primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato através do chat ou por onde quiser para confirmar se esta promoção está liberada para sua conta em alguns casos isso é necessário porque nem todas as promoções está liberado para todos os jogadores então é bom verificar isso antes no chat depois para participar basta fazer uma aposta pré-jogo o um mínimo aqui digamos que é um pouco alto é 300 reais no mínimo ou 50 dólares dependendo aí da moeda que você tem na sua conta em uma cotação de 1.50 e você recebe a premiação que é em forma de aposta grátis apenas se você perder a sua aposta. Se perdeu, entre em contato com a CampoBet através aqui de receber bônus. Aqui explica um pouco melhor, aqui no item 7 após a partida finalizada, o jogador deve entrar em contato com o atendimento ao cliente através do chat ou e-mail, ou clicando aqui em receber o bônus para solicitar a sua aposta gratuita. Se você recebeu o seu bônus, para fazer a retirada tem que cumprir um rollover. E o rollover aqui é de uma vez o valor da aposta grátis recebida. E se você venceu a aposta, com os ganhos você precisa cumprir um rollover de três vezes com cotação de 2 ou superior. Num prazo de 30 dias. Próxima casa aqui na KTO, para participar clicamos em Aceito Participar. Depois fazemos um montante de aposta de 100 reais nas três primeiras partidas da final da NBA com cotações de 1.8 ou superior. Depois de cumprir os requisitos a Bet estará disponível no dia 9 de junho e deverá ser usada exclusivamente no quarto jogo da liga que acontece no dia 10 de junho então das três casas aqui a KTO tem a segunda melhor promoção e na primeira melhor promoção temos aqui a Sportbet.io, ela oferece giro grátis em cassino e eu vou te mostrar aqui porque eu acho essa a melhor promoção. Aqui em todo jogo da, das finais da NBA a cada sexta de três ela oferece um giro grátis no último jogo deu 40 cestas de 3, então eu recebi 40 giro grátis. E eu acho ela a melhor promoção. Primeiro que você tem que apostar bem pouco. É uma aposta que eu já faria nas finais da NBA. Você tem que fazer uma aposta mínima de 25 reais em cotações de 1.50 ou superior. Só vale para pré-jogo. Vale utilizar o lucro turbinado. Essa é uma função que tem aqui na EsporteBat.io. Lucro turbinado é, aumenta sua cotação. O que importa é que ao final de utilizar ou não o lucro turbinado, a cotação tem que ser de 1,50 ou mais. Logicamente, se fizer cash out não participa da promoção. Como mostrado aqui nas regras da promoção, os prêmios são pagos 72 horas após o final da partida. Os giros grátis devem ser usados nos jogos de slot escolhido pela I.O. Como toda promoção aqui na Sportbet I.O., primeiramente você tem que clicar em participar. Eu já estou participando. Então por isso mostra aqui, participação confirmada. Em algumas vezes quando você clica em participar, a página fica carregando o tempo todo. Então se isso acontecer com você, você simplesmente atualiza e irá mostrar essa mensagem aqui, participação confirmada. Só participei uma vez desta promoção, que foi no último jogo na quinta-feira. E aconteceu 40 cestas de 3, então deu 40 giros. Então, para mim, isso aqui é a melhor promoção das três na SportBet.io, principalmente pelo valor que você precisa fazer aposta, apenas R$ Como já dito, prêmios são giro grátis no cassino, em slots. E o valor que você conseguir ganhar com esse giro grátis, ele é adicionado à sua conta e você pode sacar ou utilizar em apostas esportivas, enfim, utilizar da maneira que você quiser. Como eu disse, eu participei apenas do último jogo, eu consegui 40 giros e consegui um lucro a partir disso. Veja aí o quanto que eu consegui com giro grátis e veja se vale a pena ou não participar dessa promoção aqui da ou Obrigado por assistir e até o próximo.